Olá, tudo bem? Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta Você já foi roubado? Você já recebeu ladrões em sua casa? Não recebeu de forma convidativa, mas invasiva? Logicamente ninguém gosta de receber visitas como esta E sabia que a palavra de Deus compara Satanás como um ladrão? E também compara Jesus como alguém bom? Eu quero provar isso para você aqui no texto bíblico Evangelho de João, no capítulo 10 e o verso 10, diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância Jesus aqui agora mencionando o caráter de Satanás que é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir ao contrário de Jesus, que vem não somente para dar vida mas vida com abundância, vida com qualidade se você deseja realmente ter uma vida com qualidade, você precisa estar ao lado de Jesus. Você precisa então fechar ali as entradas da alma, para que não o ladrão venha entrar em sua casa de forma invasiva, mas para que Jesus venha bater no seu coração, e você possa permitir ele entrar em seu coração e fazer morada aí. Que realmente você possa receber a bênção de Deus, para que este texto não somente se torne realidade na sua vida hoje, mas em toda a sua existência nesta terra. Que Deus te abençoe para isso.